E hoje estamos aqui pra comentar da catástrofe que foi tão famoso baile da Vox. Foi uma catástrofe quase que natural, né? Foi. foi. Foi, foi. Sem falar que não, a gente não tá falando só de um look feio, um look mal construído, um look que não foi planejado, entendeu? A gente tá falando aquele look que não tinha nada a ver com o tema. Já chegou o disco voador! Ai viadinho, tudo, tudo, bem. tudo bem, tudo bem querido, tudo olha bom. quem voltou nós, nós voltamos, nós voltamos no novo cenário Tu com cabelo na boca porque não tá. E agora vamos comentar um pouquinho em relação aos looks Claro, tá, porque galera. foi um pior que o outro Mas a gente vai analisar aqui, de uma lista dos quais a gente selecionou E nós vamos dizer qual que a gente achou mais coerente aí né, com o tema E a Camila de Luca comentado sobre esse look no seu Twitter look como EVA Exatamente, porque que é o brasileiro sem o papel crepom e sem o EVA? EVA, TNT, massinha e... de modelar, tinta guache Não, né? Representando as pedagogas aí, né? As, representando as, as pedagogas, professoras, as professoras só... brasileiras do Brasil Isso, professoras helenas. Cara, Não, vocês foram gastar com Gucci, entendeu? Quem, quem? Quando vocês podiam ter ido na livraria, comprado glitter, comprado lantejola. Agora! A Flávia Alessandra arrasou com a homenagem da nossa maravilhosa Camargo. Rainha Ébica Margo Rainha da TV brasileira, né, meu povo? Ébica... Achei lindíssima a representação que a Flávia Alessandra fez da, da Ébica Margo Usando o vestido que ela usou numa noite ali muito importante Pra mim, gente... representou uma personalidade, pelo menos do Brasil Representou alguém brasileira, alguém que tinha orgulho de ser brasileira Alguém que tinha alguém representatividade que era... e dava oportunidade para muitas pessoas dentro da televisão brasileira. Então eu acho que a Eber foi percursor em muitas coisas e ela deve ser, sim, representada, representada. homenageada por todos nós. Exatamente, arrasou o Flávio Alessandro. E agora aqui a gente vai trazer... A Débora Seco, pessoal. Olha ali, olha. o que que ela tem nas... Ela tem dois botijão de gato. <risos> Duas capas, na verdade. Dois tufão do de vento. Duas capas de botijão, já que ela não tem dinheiro pra comprar o botijão que tá caro. Ela tá representando aí tá o preço. Representando. O preço das coisas, daí o que já emenda aqui o saco da fruta da freira, da freira, da, freira da freira, não, da feira. Entendeu? Entendeu, pessoal? Ela tá aí fazendo uma crítica ao neoliberalismo brasileiro. Claro, várias assim, bem é, tribais, né? Bem tribais. O, que é que é o Brasil, sinal um tribos. <risos> Entendeu? E agora a gente tem aqui esse look meio American Horror Story do Matheus era nosso colega youtuber Que eu acho que ele tava tentando passar pelo, pelo cara lá do hotel, lá do American Horror Story não, eu, não eu não sei, nada de me pareceu não ali de quando ele foi se depilar faltou o negócio da gilete E aí teve regiões que não pegou mais Mas coisa. ele tá tentando rep representar ali a... o a, desmatamento, a... né? Pô... Pode, Os matamentos, é as florestas sangrando é, As floresta sangrando que Ele tem um cabelo meio, uma roupa meio escarlate igual o meu cabelo claro, sim, combina. Essa aqui é a Como é que é o nome dela? A JK Rowling Mentira É a JK A JK, é a JK. gente, ela foi vestida de Carinha da Angola Ai cara, sabe aquele desenfeite de natal estragado? Parece uma pinha Que diz que fica muitos anos ali guardado Fica tipo uma pinha Parece de... uma pinha Apodrecendo <risos> De decomposição Eu não ah, sei o que ela tentou fazer Será que ela tentou imitar o passarinho do castelo do Ah, Eu acho que sou, que sou Tinha um, um programa de um passarinho amarelo na TV Futura? Não tinha? Ah, eu sei lá que... Ai, é que é parece aquele... Nossa, coragem Que é a Futura? Nossa. Olha, eu acho que se a Glória Pires tivesse visto esse look, ela ia dizer assim Não sou capaz de opinar daí ela botou um chapéu ali e ficou, não sei Não sei o que tu quis fazer, quis imitar o João de Barro, o que, que é? Representar o Brasil Aqui parece o alto tá com essa foto aqui É, bem... essa daí eu nem sei quem é Nem sei quem que é, mas ela foi convidada pra livro Parece parecendo a de... nossa amiga da Guimarães <risos> <risos> Ai, essa aqui tá uma voa, voa, voa, voa, brabuleta voa. Não ela tá vestida de rosa, do que, que é? Ah, né? sim, é que ela foi contratada pelo Bruno e Marrone. Choram as roças Não entendi. Não entendi, tá eu não entendi, até agora eu não vi um look brasileiro, gente. Não vi, não vi, não entendi. Ah, não. E esse aqui, ó. Esse aí tá vestido de árvore. <risos> esse aqui. Ama Gabi Amaranto representando aí o papel crepom. com com várias coisas. Ah, a da vem é um estereótipo, né, do brasileiro, que é aquela coisa o quê? O que, que o estrangeiro <risos> pensa? Beca. O que, que o estrangeiro pensa? que aqui é, é só árvore. Até parece, né? Que que ela foi do que Amazonas. foi de árvore, pelo menos foi, ela, ela foi, foi de alguma coisa que tem no Brasil, entendeu? Assim, porque os outros, nada, né? O máximo que tinha, tinha uma galinha da bola que a gente e viu. E já fez o que aí, E tá? contribuiu com todo o papel celofone de uma livraria, comprando na livraria. Ela já enriqueceu a livraria. Isso aí, entendeu? Na, achei que ela usou, ajudou o microempreendedor. Isso aí. Beleza, arrasou. E esse aqui? Essa aí foi do tronco da árvore. Ai ah, é! Yeah. Essa daí era é um conjunto, a Gabi Amarantos e essa outra pessoa que eu não a conheço. A Gabi Amarantos e essa outra pessoa que a gente não conhece? Eu não lo conozco, senhor! Ah, essa aqui é a Carol Ribeiro. Carolzita. A Carol, ela é. Super do mundo da moda aí, todo mundo que já que já acompanhava ela na época do itch, MTV, Ela que me deu o apelido de garoto It, onde um ela me respondeu, me chamou de garoto It E o user ficou o garoto It, tá, porque querida, eu sou It, tá? It, meu amor E aqui ela parece que tá representando meio frevo isso. Palidinho, sei lá, como é coisa que Se um dos nossos gatos viesse essas franjas, ela nunca mais acerta aqui dentro de casa Essa pessoa, quem que é essa pessoa? Eu não sei quem que é Eu só queria dizer que eu fiquei ofendido porque ele parece uma Iemanjá pobre. Iemanjá com, com roupa de, de, de laica, de Sim. meia calça, sei lá. Parece aquelas versões que o Cacete Planeta fazia das coisas. É um H2O. Menina, sereias cacete e papel. Ai, vida. meu Deus, as, as, as loucas de RuPaul fazem uma roupa melhor em não, dois segundos, cara. Não, menina, mas o que que é isso? Ficou muito mal acabado, uma coisa meio. Mas eu acho que faltou orçamento. Ah, não sei. Tudo, tudo aumentou, a Mas ela a gente fala de querer. RuPaul, não tem tanto orçamento. Elas fazem coisa melhor que isso com Não. papel que é ponta. Agora chegamos no momento atual. Que é falar dela, a maravilhosa. então Thelmicha, querida. Ai. Tem uma que foi vestida aí de, de ouro uhum. branco, né? A gente uma... parece... Não, mas me parece que ela meio que homenageia as, as culturas afro-brasileiras. Com certeza, vestindo né? Vestindo aí e lembrando muito o Manhochum. Com certeza. Que Ó, é uma Totalmente orixá. dourado. Pra quem falou mal da roupa, saiba você que você que não tá informado sobre o que, que é brasilidade. Porque é, é Manhochum, é. cara. É meu amor? A Thelminha é bofo. Mas se bem que olhando por outra perspectiva, já aproveitando pra dar uma desteladinha de veneno, ela apareceu um monte de latin Skol batida assim E grudou uma na outra e saiu bem linda. tudo Mas eu acho que ela quis representar o ouro, a, a mãe Oxum mesmo e, e foi isso que ela tentou passar Pra mim, ela tá, tá dentro do tema, ah, ao contrário das outras a... pessoas que eu vi aqui Eu achei que ela arrasou, vamos pro próximo então A Majur foi vestida de primeira Miss, primeira miss do Brasil Negra, pelo que eu entendi não, não tem muitas não mais alternativas sobre o que falar ah, aí, aqui. Ah, eu vou deixar ela em stand-by e vocês comentam. É, fica em stand-by. Que a gente não fala o que a gente não sabe, tá? Quem que é a Anny Gabi? Eu não lo conozco, señor. A gente tá seguindo de aqui um... Um padrãozinho, um padrãozinho só pra comentar o look. Mas, Anne, se você for famosa e quisesse ser amiga da gente... Anny, assim, eu tenho te dizer que eu não entendi tua roupa. Porque pra mim não faz sentido nenhum o que tem isso aqui de Brasil. Eu acho tá. que é uma roupa feita no Brasil, só isso. Mas talvez, para quando vem a media de China. Pode. <risos> Vamos a próxima, aqui que eu gostei. Jade, querida. Ai, jade, eu amei teu desempenho no BBB. Assim. Jade, maravilhosa. Maravilhosa, né? peixos, inclusive. Mas esse look é pra ser o quê, amiga? Cara, a gente até entende assim que tu tá acostumada com Paris, Europa, sabe? Mas você <risos> tem minha prassilitatis, meu amor. Bota um pijama e vem então, querida. O brasileiro faz o que anda de pijama, a gente adora um pijama. Um pijama vem de ababu. chuveiro que o povo que mais toma banho é Brasil, entendeu? É meu amor, vem de chuveiro com uma resistência trocada, que só essa semana aqui em casa foi duas vezes a resistência trocada. Outro ponto alto foi aqui o nosso querido Babu. Babu que foi de Zé Pilintra. Uma das entidades também vinculadas às religiões afro, especificamente aqui em Banda, Retratando mais uma vez aí o Exu Assim como no carnaval, no último carnaval que teve grande teve representatividade Tantos foram vencedores, né? Arrasaram, querida, é mozubá Essa aqui eu tô em dúvida A Boca Rosa Ai, Boca Rosa Ah, eu não entendi o que que tem a ver Pode ser que ela é Maria Padilha, né? Ela tem peito de aço, peito de aço e coração não sabiá Mas não sei não, não, não sei. Né? Não, Parece que, que ela tá ali numa armadura, numa coisa, meio que botando, querendo botar as tetas na bandeja. Se tem look. Se bem que play aqui Brasil, <coughs> já combina. É louco, né? Mas luto. esse aí é pra outra outro É outra comentário. A Bruna Marquezine foi ali em volta em. Como é que é o nome desse tecido? TNT de tule. TNT. Foi em volta em tule como uma uma... uma ou o cisnei negro? Ai, ah, o cisnei negro, sua bailarina que não tem, querido? Eu não entendi. Eu também não entendi, parece que ela pegou um... um TNT preto, se enrolou assim. Não entendi. E foi? E botou uma tira vermelha? já. Não, querido, tudo em problema. E daí o que, que é esses aqui? Os dois, açaí da noite. Vieram vestida de açaí, a pepita... A Pepita veio vestida igual a, a Nath pepita. na titosa. Na a Pepita e a Pedrita. Entendeu? Elas vieram as duas que quê é de açaí, entendeu? Aí as duas é, tinham uma tigela que elas, que elas entravam, jogavam leite em pó nelas e elas ficavam lá de açaí. Não, sabe por que elas compraram o Rocha igual? Que elas compraram as lojas Pompeii. Ai, super repentantemente representante. Claro que ia, então. Foi na que o que, que é Pompeia, né? Você não acha que pagar uma roupa que vai usar um mês, parcela em 30. E ela acaba em duas vezes. <risos> ah, esse eu gostei. Ela foi vestida pra mim de calçadão ali, né? De lá. calçadão, de garota de panema. Olha que coisa! Ela é, assim. é o calçadão que passa a garota de panema. É, ali. mas eu gostei, eu achei interessante. Bem legal. A não sei cais, se foi é isso aí. que ela quis dizer, mas não eu entendi. não sei, disse. mas se foi isso eu gostei. Fiquei claro. A Bianca de Elefente. Que foi com o vestido vermelho, não entendi o que... E Eu ver. gostei do vestido. Ela tá linda? Ela tá, tá linda, tá linda. Se bem que eu acho que o cima... vestido ficaria melhor em mim. ai não tu, tu acha? Acha? não sei, não sei. Fala no meu favor. Tá bom, tá bom. Será que ela foi de arara que... vermelha? Acho que esse pessoal tá meio bagumbeiro depois que deu o babado lá do, do Exu no carnaval. E aí temos a Ivete Sangalo que foi vestida do quê? Da Lady Gaga no dia do desfile lá. Victoria Secrets. Eu não sei, eu achei a... O eu... vestido tá igual o da Gaga que ela usou no, no dia do Victoria Secrets lá pra mim. Eu, pra mim, não a Ivete demais. Sangalo tá vestido de Ivete Sangalo. Não entendi também o que essas rosas têm a ver. Gente, o pessoal foi longe no look. E aqui temos a linda Quebrada. Que aí a gente volta a falar. Por que, que ela veio vestida toda de preto? Porque ela tá de luto. Luto pelo quê? Pelo Brasil? Porque ela saiu do BBB. Porque Não. ela perdeu por um bosta. A para pra mim, ela é maravilhosa. Ela arrasou no look. Ela foi bafo. A Mica. gente entende o que ela tá querendo passar com esse look. Pra mim, foi isso. Pra mim, foi isso também. Quem quer... A Juliette foi o quem deve de Natal? A Juliette ah, tá de foi cuca. de cuca pra mim. Porque isso aqui é a pele da cuca, jacaroa, né? E nada mais representativo, porque ela tomou as três doses da vacina e virou que é uma jacaroa. Ai, ah, eu gostei! E eu gostei. gostei! Bacana a interpretação. Ju, foi essa interpretação? Não sei, mas foi a minha. Não, não, sabemos. Deixa aí, Ju, nos comentários. Para ela <risos> Eu acho que Juliette nunca erra, né? Mas agora... E o que que é isso aqui? Isso aí eu não entendi o que que é. foi também, simplesmente ah, todo mundo ovacionou o Piá ah, por ele estar muito bonito, obviamente. vestido tapete. É Olha, um tapete persa, nem pra brasileiro. É um tapete, meus amores. Que era, ele tava vestido ele dava pra perceber que era um casaco pesadíssimo. Tava achando aí isso. tava ali com os dread e tal, tava um gato pra caralho. Mas eu não entendi o que que a roupa tinha a ver, o que que tinha com as calças, entendeu? Então gato gato era com ele então. Sim. E eu agora a ver gente aqui. chegou a vez do Scooby-Doo Ai, chegamos ao ponto baixo da noite Pedrinho, ó e Que gente? que é isso? De moletom e blazer e essa calça larga. Não, é que ele Deixa eu explicar o conceito do look do Pedro Scooby, tá? O casaquinho é pra dizer Que no Brasil tem pessoas que são formais Que trabalham ali de terno, né? Ah. Aí tem gente que bota ah, uma camisetinha Descolada, de vez em quando ah, Bem assim. Um bem calçadão, um assim tchan. Do Rio de Janeiro E aí tem o que? Tem a correntinha lá do do, do MC Aí depois tem o que? A, a, a bombacha do gaúcho A bombacha do gaúcho Que não é do gaúcho, que é do índio. E o chinelo, que é o um chinelo do praeiro Do surfista, né? Que ele é Ah, o é, é, é, é, é, é. que é? Você virou essa boia Chaves agora? Vamos dar uma chance pro escopo Ai não vamos, dar, não, vamos dar uma chance Tirar esses chinelos, pô Bota um tênis <risos> Bota um chapa tênis lindo, ó <risos> vovó E esses aqui foram os melhores e os piores looks e tudo a ver e nada a ver ao mesmo tempo que a gente trouxe pra vocês. Essa é um pouquinho da nossa visão. Espero que vocês tenham gostado, gostado do novo cenário, porque a gente adoro. E agora o nosso querido e antigo show. Tchau do Miau! Tchau, tchau do Miau! Tchau, tchau do Miau! Tchau, tchau, do Miau. Não, não, não, não. Que a Juliette pegar! Meu pai foi na roça, Maran foi capina